Descobri quem você é Posso estar equivocado Mas não vou ficar calado Me desculpe, fale alguma coisa Se estiver errado Sua luz é capaz de acender um país Teu sorriso transmite o que não é normal Uma pele, um corpo, um cheiro, um olhar Fatal o jardim, a beleza da mais linda flor, Inocência acima do bem e do mal. Você é a mulher que encheu o meu peito de amor. Oh, quem é você? Você é o grande amor da minha vida. Não me canso de dizer, todo mundo vai saber que você.